E aí, tudo bem? Daniel por aqui. E hoje eu quero falar do passo mais importante que você precisa dar para realizar o seu projeto, para alcançar a sua meta. O passo que vai fazer toda a diferença na sua vida e após esse passo, tudo vai começar a acontecer. Eu estou falando do primeiro passo. O primeiro passo que você precisa realizar rumo ao seu objetivo, rumo à sua meta. Muitas das vezes nós ficamos em um estado completo de inércia e não enxergamos isso. Às vezes nós desejamos algo, nós queremos que algo aconteça na nossa vida e essa coisa apenas acaba ficando no desejo. Mas quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente consegue se movimentar, sair do lugar, é muito provavelmente esse sonho, essa meta que você tem, ela vai acontecer. Né? Se você der o primeiro passo e depois tiver passos mais consistentes, de fato, a sua meta vai se tornar real. Mas por que o primeiro passo é o mais importante? Porque o primeiro passo faz com que você é, mova a sua energia, que você use a sua energia, e que aquilo você já enxergue um pequeno resultado diante de uma ação que você fez. E baseado nessa pequena ação que você, nesse pequeno resultado que você vai ver diante da sua ação, aquilo vai mudar completamente a sua motivação, vai, muda, vai mudar completamente o seu estado mental, para que você possa continuar dando os outros passos, e assim se tornar algo mais consistente. Quando você dá o primeiro passo, você abre uma porta, você abre, na verdade, uma, um mundo de possibilidades diante da sua meta. E se você faz com que esse primeiro passo ele se torne consistente durante 21 dias, aí você consegue criar o que nós chamamos de poder do hábito. E quando o hábito ele é modificado, quando o hábito ele é instalado, aí sim você consegue ter resultados mais consistentes diante da meta que você quer alcançar. Então... É, em resumo, esse vídeo é para falar sobre o primeiro, o primeiro passo. Dê o seu primeiro passo e depois transforme isso em ações consistentes por 21 dias. E aí, com certeza, esse seu passo vai se tornar um hábito que vai fazer com que a sua meta se torne real. Se você gostou desse vídeo, aproveita, clique em curtir, compartilhe, marque o seu amigo aqui embaixo também para que ele possa é, aprender essa técnica e eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos crescer juntos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!